Você aí já jogou o Perfect World? Bom, galera, Perfect World, também conhecido como PW, é um MMORPG de aventura e fantasia em 3D com configurações tradicionais chinesas, onde os jogadores podem assumir vários papéis dependendo da escolha da raça e da classe dentro dessa raça. Esse jogo, cara, foi lançado em 2005 na China e pouco tempo depois, em 2008, saiu em outros países, inclusive o Brasil. E, cara, esse jogo foi um mega sucesso, tá? Tipo assim, tendo mais de 25 mil jogadores por dia, ok? E nesse jogo os personagens desenvolvem habilidades ao longo do tempo com experiências e sobem de nível por meio de recompensas de missões e podem usar e atualizar armas físicas e mágicas e se reunir a outros jogadores para lutar contra monstros em instâncias, chefes no mundo aberto e outros jogadores. Muitas vezes as pessoas vendem suas contas, o que economiza a compra de itens na loja de dinheiro do jogo, experiência em agricultura e aquisição nas habilidades necessárias. Cada jogador pode se juntar a uma guilda, se aceito, e assim fazer parte de uma base máxima de 200 jogadores, com objetivos comuns a serem alcançados. O mapa PW é dividido em um grande número de territórios, o que dá às guildas a opção de conquistar e governar esses territórios via Territory War, né, uma guerra de territórios por recompensa de propriedade, geralmente na forma de moedas que são usadas de volta para beneficiar a guilda e seus jogadores. E essa Territory War, cara, é de 80 jogadores versus 80, mano, uma batalha de estratégia que tem um limite máximo de 3 horas, com cada classe é uma raça com papéis únicos a desempenhar e o trabalho em equipe é a estratégia fundamental para sustentar a vitória então bom galera, basicamente esse foi um resumão aqui da Equipédia mesmo, do Perfect World cara, um dos jogos de mais sucessos de MMORPG de todos os tempos tá bom? E mano, você já imaginou o Perfect World, um jogo de mega sucesso versão NFT, versão que você pode jogar e ganhar dinheiro cara, exatamente isso que fizeram e exatamente isso que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje, como você pode aproveitar essa oportunidade, então se liga aqui hora e vamos que vamos. Então basicamente galera, está para lançar o jogo Perfect World Crypto. Mano o jogo não foi lançado, tá ligado? Mas o jogo já está pronto e está sendo integrado a blockchain para o lançamento oficial e você pode estar participando agora já da pré-venda do token que a gente vai ver ainda. E bom, agora a gente vai dar uma olhadinha aqui no White Paper, tá? Para vocês dar uma olhada de como vai ser esse jogo, tá bom? E depois a gente vê como você pode estar adquirindo já a pré-venda se você se interessar. Então mano, bem-vindo ao Perfect Word Crypto, né? O nome é o mesmo, adicionar esse cripto aí, bem legal. E aqui a gente começa vendo o Tokenomics, né? Então, Tokenomics, mano, supply aí de 1 bilhão, sendo 3% da venda privada, 8% da pré-venda, 7% de parcerias, 20% do time, 5% liquidez, 10% marketing, 40% é do play to earn, que é o jogar para ganhar e reserva 7%. Bom, aqui também fala sobre jogar para ganhar, como você pode jogar e ganhar tokens, né? Então você pode fazer isso matando o chefe todos os dias, completando missões, com calabouços completos, eventos e guerras territoriais que a gente até viu na introdução do vídeo. Além disso também tem a agricultura, né? Que quando você atinge o nível 30 é possível começar a ir atrás de diferentes missões e monstros para conseguir tarefas de Dwarf Star de NPCs. Ao subir de nível você desbloqueará novos mapas cada vez mais fortes. Já a partir do nível 60, você tem que enfrentar instâncias e limpar suas Dusks, lutando contra monstros cuja taxa de queda de Dwarf Star é maior. E no nível 100, é impossível jogar sozinho. O Lord of Illusion é o chefe mais forte do jogo, e também é quem tem a maior quantidade de Dwarf Star. Cara, o jogo também tem um sistema onde você pode reunir essas Dwarf Stars para criar equipamentos melhores. Fazendo isso, você pode facilmente matar monstros fortes, cuja taxa de queda de Dwarf Star é maior. Então você pode fazer forja de armadura, forja de armas, forja de utilidades, de roupas e também montarias. Além disso, tem um crafting, né, onde você é capaz de fabricar todo tipo de remédio, capaz de fabricar todo tipo de arma, capaz de fabricar todo tipo de acessório, capaz de fabricar tipos de armadura, equipamentos defensivos e também fabricar runas de aprimoramento de armas. Outro ponto muito importante é o roteiro, né? então basicamente a gente está aqui no primeiro trimestre de 2022, na fase que tem o site, social media, venda privada, pré-venda listagem na né? PancakeSwap, o beta do jogo, lançamento do jogo, lançamento da CoinMarketCap, CoinGecko também, listagem, né? E aí depois, né, no segundo trimestre, tem a guerra de territórios, né? Stake no jogo aí com benefícios. Terceiro trimestre, sistema de loan, quarto trimestre, torneios, NFT marketing e também exchange listing, e depois de 2023 ainda vai vir muitas novidades. E aqui a gente também tem um pouquinho dos personagens, né? Tipo, humanos, tem um Master, bruxo também, arqueiro, clérigo, Bárbaro e Venomante aparece aqui também. Além disso no jogo tem questão de respeito, né? Onde você tem que respeitar outros jogadores, senão você tem uma proibição ou banimento permanente até. E aqui também teve um ama realizado no dia 28 do 2 com algumas dúvidas por exemplo, qual a versão do servidor do Perfect World? Versão do servidor 1.5.2 Qual a taxa do servidor? A tarefa do servidor é a experiência 1, moeda 1, alma 1 Enfim, isso aqui é mais pra quem é especialista no jogo, vamos dizer assim. Eu não joguei ainda Perfect World, então não tô por dentro aqui ainda, mas eu pretendo jogar esse na versão NFT. E pra quem já jogou, cara, você você pode ver todos os detalhes aqui que vai te dar uma referência melhor, mais detalhada sobre o game. E para fechar o vídeo, vamos ao que mais interessa, a venda privada, mano. Então, o preço inicial da Perfect de Crypto, PwC é o nome, tá? Basicamente na venda privada aí, ó, mano, 0,003, tá bom? Depois, pré-venda vai ser 0,005 e na Pancake vai ser 0,006. E aqui já tem um contrato. Cara, sempre pega o contrato aí oficial, né? E mano, como você faz para participar disso? Lembrando que aqui, obviamente, você já tá na vantagem na venda privada, cara tu pega 0,003 depois na Pancake vai estar tá 0,006 ou seja, você já dobra o seu investimento tá galera, pelo menos obviamente, isso aqui pode subir ou descer né, variação, a gente está no mercado de renda variável né mas, cara, aqui, pelo que estão falando, tu compra 0,03 e depois tu já dobra aí pra 0,006, ok? E, bom, pra você entrar na pré-venda, então, basicamente vai estar tá aqui no site. Eu vou deixar tudo pra vocês na descrição, tudo que a gente falou no vídeo de hoje. Você vai estar tá descendo aqui, cara, descendo, descendo, descendo. E tá aqui, ó, compre token agora. Então, tá aqui, mano, a venda privada, né, mano, a 0,003, durando 21 dias aí. Depois tem a pré-venda, que vai ser a 0,005 na Pink Sale em breve. E depois... O swap, né, a troca na PancakeSwap, a 0,006 em breve também, ok? Então, basicamente, aqui, o que, que você faz, cara? Se você tá interessado, você clica aqui em Compre. Agora, vai estar tá sendo direcionado aí pro o Telegram. No momento que eu tô gravando aqui, cara, tem 16 membros, mas com certeza isso vai estar tá aumentando. E já tá falando aqui, cara, um BNB, você compra 120 mil tokens, o mínimo é 0,1 BNB padrão aí dos lançamentos, tá? E como você faz, cara? Você pode estar entrando aqui no grupo, né? Vai pedir para você entrar no grupo, entrando, já tá falando aqui, cara, o que você tem que fazer? Mandar para o Wallet, tá? E você manda aqui a transação no e-mail aqui, private.com, cara, pega tudo certinho no Telegram para não ter erro, se você ficou interessado, você vai pegar aqui a Wallet, vai jogar lá, Vai enviar a quantidade de BNB que você quer, trocar pelos tokens, vai mandar o hash lá no e-mail deles, e aqui você vai receber automaticamente os tokens e até 24 horas. Cara, é simples assim. Então, é uma venda privada, né? Depois vai ter a pré-venda em isso. Então, realmente aqui é pra quem tá interessado a entrar no início de tudo. E bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje, tá bom? E assim, considerações finais. Cara, eu acho muito potencial, né? Muito promissor. Pegar um jogo de sucesso, cara. Eu tinha, cara, pessoas na minha família que jogavam esse jogo tipo 24 horas. Então, eu sei que é um jogo muito bom, que a galera viu. É no jogo e pegaram isso e transformaram em cripto, né? Pegaram isso e fizeram um jogo que agora você vai poder ganhar dinheiro jogando, se divertindo lá. Então assim, eu acho muito promissor, tá ligado? Mas claro, eu tenho que deixar bem claro, até por motivos legais, tá? Que isso aqui não é uma dica de investimento, ok? E esse é um mercado de alto risco, então estuda bem o projeto para ver o que você tá fazendo, beleza? Se você é um jogador de Perfect World, se você é um investidor aí em games, eu acho que você pode analisar, se você tiver interesse, você pode investir. Mas sempre invista um dinheiro que você possa perder, porque a gente tá no mercado de alto risco. Ok? Então tudo depende aí da subida e descida das moedas, certo? Dito isso, vou ficando por aqui, até a próxima, valeu, falou, até mais!